Meu nome é Júlio César é e e eu venho aqui responder uma pergunta que me fizeram agora o povo. Eu posso tudo. E a minha resposta é... Bom senso. Você pode tudo o que você pode. Sim. Ficou com a resposta? Não, não fique, por favor. Preste atenção. A minha resposta, ela é a seguinte. Você não pode tudo. Tem algumas coisas? Que as pessoas não conseguem porque não conseguem. Você pode ir para a lua amanhã? Não. Então tá bom, já provei para você que a minha fala é verdadeira. Agora, todas as outras coisas do nosso dia a dia você pode conquistar. Coisas materiais como um carro, uma casa, uma viagem. São coisas que você pode conquistar. Agora, grande, a grande conquista dos sonhos é você conquistar a sua felicidade. O seu enganjamento e a realização dos seus projetos. Você pode. Agora veja o seguinte, projeto é uma coisa que se usa lápis e papel, escreve-se, pensa, analisa. O sonho é algo que tem que ser construído, eu posso efetivamente realizar a esmagadura a maior parte dos sonhos, mas eles precisam ser construídos, eles, eu preciso construir o passo a passo dele. eu preciso definir como efetivamente ele vai acontecer na minha vida e o quanto eu vou poder utilizar dele e o quanto eu vou poder dividir porque sonho que eu dividir fica mais fácil de ser realizado se eu sonhar junto com você nós montamos um projeto muito mais fácil então analise mais detalhadamente o que é um sonho pense o que é um sonho para você e caminhe na busca dos seus sonhos é